Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, que bom ver você por aqui Se você é novo, meu amigo, tamo junto Meu nome é Fernando Gotes, pra você se não me conhece E é isso, mano, agradeço de verdade a todo mundo que tá chegando Todas as pessoas novas que estão chegando aqui no canal De coração, muito obrigado Compartilha, velho, ajuda a gente a crescer Tamo junto, conto com a sua força Beleza? Agora vamos lá, mano, pra parada que o negócio é o seguinte Muitas pessoas vêm aqui no canal e acham que a gente só critica o Edu Games Mas não é verdade, meu amigo a gente coloca, tipo assim, é, algumas coisas que a gente vê na internet, a gente vai estudando e aprendendo um pouco mais. Então, para provar que a gente não, não só fala mal do Edu Games, a gente vai assistir um vídeo do Edu. Não, mas espera, não é o Edu Games. Ué? Mas sim, BRK, esse Edu, mano, ele fez um vídeo mais ou menos há duas semanas aí, explicando por porquê desse sucesso tremendo. Que é do games tem no YouTube. Então, mano, vamos lá, vamos assistir. Que eu tô muito curioso também para saber se você já gostou aqui, mano, desse conteúdo já tá. Esqueci o dedinho no like aí, beleza? Chegou novato no canal, se inscreve clicando no botãozinho vermelho. E só alegria, bora lá, meu querido. Tamo junto, beleza? Bora assistir. Guardar mais um pouquinho e bora dar play. E aí, pessoal, tudo bem? Que quem fala é o Edu. É o Edu BRKS Edu. E nesse vídeo ah, aqui vai. eu vou falar a respeito do canal do Games Edu e explicar pra vocês porque que, na minha opinião, é um canal que faz tanto sucesso e, obviamente, Curioso. o sucesso dele é merecido. E eu tô me dando a liberdade de falar a respeito dele porque o Games Edu, no passado e até mesmo hoje em dia, frequentemente é, imita a minha intro nos vídeos dele, faz Uou. alguma referência a mim... Lá atrás ele fazia vídeo de GTA com mods com o meu personagem, por exemplo, então é, eu tô me dando a liberdade de, pela segunda vez, utilizá-lo no meu canal. Outra vez foi um collab que eu gravei com ele, que eu recomendo que Nossa, vocês que faz muito tempo. assistam. E a gente pra quem não sabe, eu aqui. tenho um curso, que é o Manual do Criador de Conteúdo, quem quiser adquirir, pode adquirir o curso através da descrição desse vídeo aqui. No curso, eu frequentemente faço lives para os alunos e quando eu faço lives, eu analiso canais de alunos, mas eu também analiso canais grandes para poder entender e passar para os meus alunos de onde vem o sucesso dos canais Boa. grandes, ok? Então, temos o, o canal do Games Edu aqui e aí eu não vou analisar o banner dele e tal. Eu acho estranho ele linkar para duas fanpages o banner dele. Podia ser para uma só. é Interessante o fato de que ele não usa praticamente nenhuma rede social. No meu caso, eu uso Todas, quase, né? Então, é algo bem, bem atípico Bora isso. também que é Só bem basicão mesmo. mostra o quão legítimo mesmo. ele é de fazer o conteúdo que ele quer e tá presente aonde ele quer. E onde ele não quer tá presente, ele não tá. E pronto, isso é, é bem bacana. Então, abrindo o canal dele aqui, é, é bacana que ele deixa os uploads dele. E ele tem algumas playlists. Isso eu sempre recomendo. Playlist é muito importante. É uma maneira dele apresentar o conteúdo dele pro público. Yes, um, baby. Eu estranho o fato dele não deixar um vídeo em destaque. Eu recomendo sempre deixarem um vídeo em destaque. E o que vocês estão vendo aqui é uma extensão que eu utilizo, que é o TubeBuddy. Tem a versão grátis, versão paga. Se alguém for usar a versão paga, agradeço de usar o meu link de afiliado que está na descrição. Mas é um, basicamente uma maneira de você ter sugestões de tags, estatísticas, testes A, B e por aí vai. E em relação a tags, eu vou falar ainda. Mas vamos lá. Bom, Canal ele está falando Denis de Edu. curso ainda é, dele, Se a gente beleza? abrir a lista de vídeos dele, a gente vê... Claramente que ele tem um padrão de thumbnail Que identifica claramente os vídeos dele Por quê? Porque o rosto dele tá em todas nas thumbnails. Então o público dele Viu uma thumbnail dele Já sabe que o vídeo é dele Então yes. isso é um indicativo bacana Por exemplo, esse vídeo aqui não tem uma thumbnail que identifica o vídeo como sendo dele, mas, mas de resto, eu acho a que, maioria de quem conhece ele tem um sabe que ele são é uma... A exceção. E a thumbnail é o primeiro contato da pessoa com a possibilidade de assistir o vídeo. Então é muito importante que a thumbnail seja atrativa para que a gente consiga mais cliques. E o YouTube hoje em dia valoriza muito clique. Então se o teu clique, a tua taxa de clique é 6, 7% Esse vídeo vai performar Ó, oh, por enquanto ele tá falando ainda da, do curso dele ele não falou sobre, eu não sei se ele vai falar sobre o real sucesso do Edu Games Mas ele tá falando, ele tá dando dicas pras pessoas que querem criar um canal E querem entender como gerar isso, sabe? Muito melhor que um vídeo que tem a taxa de 4% Então assim, é... Diferenças mínimas no YouTube, coisa de 0,1%, 0,2%, pode ser a diferença de você ranquear em segundo lugar ou em décimo lugar. E a diferença. Que isso vai fazer é, é até difícil de mensurar, porque o segundo lugar vai ganhar muito mais clique ainda do que o décimo lugar, ok? E quanto melhor um vídeo vai no YouTube, pior vai ser a taxa de cliques dele, porque no começo ele vai bem, a taxa de cliques sobe. E aí conforme o vídeo vai performando bem, eventualmente, sei lá, um vídeo do Games Edu vai chegar numa vovó que gosta de vídeos de culinária e que gosta muito de vídeos de, sei lá, costura que provavelmente não vai ter interessada no vídeo do Games Edu, e aí a taxa de cliques começa a cair. A cair. Então, tenham isso em mente, é um fator bem, é, bem interessante. Mas enfim, a gente vê por aqui também um fator que eu considero extremamente importante para o canal do Games Edu ir tão bem. É o fato de que os vídeos dele, no geral, têm basicamente a mesma duração. Eu digo que os vídeos dele tem entre 8 e 12 minutos, a gente vai ver algumas exceções. É. Mas, é, olha só, 11 e meio, 8 ,50, quase 13, 9, 11, quase 9. Estão vendo que ele é muito consistente no tempo de vídeo dele? Então, o público dele sabe exatamente o que esperar de um vídeo dele. Também pela duração do vídeo. Só que não é só isso. A edição dele é muito consistente. Então eu vou clicar num vídeo dele aqui, vai estar tá no mudo. A gente vê que o engajamento dele é absurdo, 13 mil comentários no vídeo, 1 milhão e meio de views, 232 mil, view, é, mil views, não, mil likes. É, é um engajamento absurdo, absurdo. E a gente vê que a edição dele é consistente. Então é, tem muito corte, tem muito zoom, tem muito meme, efeito sonoro. Vamos lá. Vamos só rapidão Túlio, é isso que eu falo pra você, meu amigo Presta atenção no que o, BR, o BRKCD Tá falando para as pessoas entenderem E é o que eu te falo, tá ligado? as ah, é lógico Tem aquela porcentagem do youtuber Mas a edição, meu amigo Manda muito E não nega isso, não Porque as pessoas que tá assistindo esse vídeo Sabem que é verdade, cara A edição conta muito eu tô deixando aqui no mudo, mas Enfim, a pessoa que clica No vídeo do Games Edu, sabe Exatamente o que esperar dele Exatamente, exatamente. E, e isso é muito importante porque No YouTube você ter consistência É muito, muito Importante, deixa eu abrir Aqui o vídeo dele em separado para conseguir carregar Este menu aqui E aqui a gente vai ver que tem um ponto que ele não tá explorando, que ele poderia explorar para ir ainda melhor no YouTube. Tags. Nas tags a gente não pode colocar nada que não faça sentido pro vídeo. Isso vai contra os termos Sim. de uso do YouTube, vai tá contra ligado. as diretrizes da comunidade. Games Edu é uma tag muito forte, porque o canal dele é muito forte. Mas por aqui, ele poderia ter colocado também o nome do jogo. Ele poderia ter colocado em separado Games Edu. Ó, pra você que não entendeu, ele tá explicando Pega a visão se você também tá querendo criar um canal Ele tá explicando como é que funciona Eu vou explicar basicamente mais fácil aqui Tipo, o que ele tá falando da tag, beleza? Dá pra entender Mano, é uma gaveta, cara se uma, gaveta, se uma gaveta tem meia, outra gaveta tem cueca, outra gaveta tem calça, outra gaveta tem camiseta. Coloca na tampa dessa gaveta o que, você, o que você guardou nela, que automaticamente você vai abrir essa gaveta sabendo o que tem dentro dela. Então por isso que ele fala das tags. Basicamente é assim que funciona. O termo gameplay, o termo jogo, game e por aí vai. Isso tudo vai ajudar não só o Games Edu a ranquear ainda melhor, mas isso pode melhorar a monetização do canal dele. Porque quando ele coloca tags e também metadados com informações relevantes a respeito do vídeo, através de palavras-chave, ele pode chamar para o canal dele publicidade que normalmente não seria alocada para o canal dele, que está sendo alocada para os termos-chave que ele não está... Olha, isso foi interessante. Vou pegar essa visão aí. ...utilizando. Então fica a dica aí para ele e para vocês e o o games edu ele é um cara que costuma interagir nos comentários como ele tem muito comentário difícil dele né tá sempre presente mas é, é algo que também vai afetar positivamente o canal e é muito importante colocar os vídeos em playlists também é muito importante colocar as, os cards, né, as antigas anotações, os cards, coisa que pelo visto ele não tá fazendo, ele deveria fazer. É, e também. aqui no fim do vídeo, nos 20 segundos finais, é muito importante colocar a tela final também, coisa que ele não tá fazendo e que ele, se ele fizesse, o canal dele teria o potencial de ir ainda melhor. Só que, qual que é o, o resumo aqui? Por que que eu diria que o canal dele performa tão bem, além de tudo que hum. eu já citei? A gente vai ter um fator muito importante. Consistência de conteúdo Eu já mencionei pra vocês Consistência nas thumbnails Na duração dos vídeos No estilo de edição E a gente vai ter também o fato de que Quando a gente abre um vídeo do Games Edu A gente sabe que a gente vai assistir ou um gameplay Altamente editado Ou o vídeo dele respondendo perguntas e comentários Altamente editado Tem formatos bem definidos E ele não depende do jogo O destaque no canal dele Não é o jogo o destaque no canal dele é a edição maravilhosa dele, com a comunicação dele que é muito boa. Inteulo, olha o Cubé, ó, você mandou um vídeo para mim assistir e serve para você, bicho. Lógico, eu já peguei a visão que ele falou que também conta a, a, a função dele. Mas a edição, a edição extremamente editado. Ele foge das inconsistências que, por exemplo, o meu canal tem. O meu canal tem. Aqui no meu canal, a gente vai ter vídeo de 21 minutos, 15 minutos, 4 minutos, aí é um shorts, não conta. 17 minutos, 4 minutos de jogos diversos em estilos diversos. Então, ao mesmo tempo que isso é positivo para o meu canal, porque eu não fico dependendo de um único tipo de conteúdo, isso é negativo, porque me gera muita inconsistência. É. Ele consegue é, matar essa inconsistência ao ter consistência e não depender de lançamentos, é, ele depende Exatamente. dele mesmo. E aí, no fim das contas, obviamente, que o canal dele vai tão bem porque ele é muito bom. O, o que, que reina supremo em conteúdo? qualidade, no caso dele o diferencial é, é a extremo, comunicação cara. dele é e muito, a edição muito, então muito no meu canal eu diria que, pô, o que, que eu tenho de, de uma qualidade bacana? Qualidade de áudio e vídeo, Sim. eu gosto da minha comunicação e eu acho que eu faço vídeos que são é, divertidos de acompanhar, mas que não são tão consistentes é que o eu BRK gostaria que é de dar um, de um pouquinho pouco mais de consistência sério. para o meu trabalho com o passar do tempo, mas enfim, o canal do Games Edu faz muito sucesso, isso é super merecido, ele poderia explorar um pouquinho mais playlists, além de cards né, tela final, tags metadados, a aba comunidade a gente vê que ele não usa, ele poderia usar Só testando essa bagaça, é, em canais de ele não deixa canais de destaque mas ele tem algumas inscrições, inclusive vi que ele é inscrito no, no Pequeno Sapeca e no meu canal agradeço Vai. aí pela, pela força um... E é isso, é, espero que vocês tenham curtido o vídeo, que ele tenha esclarecido um pouquinho pra vocês de por que o Games Edu faz tanto sucesso. E eu resumiria a qualidade dos vídeos, edição muito bacana e consistência, consistência, consistência. Vídeos que o público sabe o que esperar, porque imagina, se o, o consistência vídeo... Consistência vi... que o BRKS Edu tá querendo dizer aqui é os vídeos com meme, tá ligado? Tipo, nos jogos sempre tem a mesmo tipo de edição aquela diferenciada do, do Games Se os vídeos dele não fossem consistentes, ele não teria tantas ativações do sininho no YouTube. E muita gente que ativasse o sininho iria optar por desativar ou até mesmo se desinscrever do canal. Porque o cara se inscreveu no canal e ativou o sininho esperando uma coisa e tá recebendo outra coisa. Uhum. Tipo eu, né? Tipo no meu... O que ele quer dizer no caso dele é que assim, ó. Vamos supor. O Games Edo faz, vai, GTA, Minecraft e um jogo aleatório... Muito difícil disso acontecer. O BRKS Edu faz muita coisa aleatória, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é isso que ele tá querendo dizer. As pessoas não esperam sempre... No próximo vídeo dele vai ter uma coisa igual o anterior, tipo, um... Vamos supor, GTA, tá ligado? O cara é, faz um GTA uma vez na vida, ou tá na morte. Então, ele não tem essa consistência que nem o, o BRKS... O Games Edu tem, tá ligado? Que ele sempre posta aquele jogo de GTA. Caso. E isso não acontece com ele. E vão ter vários outros canais de muito sucesso que seguem essa, essa fórmula, que é uma formulinha bem bacana que dá pra seguir. E no fim das contas, ele tá fazendo o que gosta, né? Porque algo que acontece muito é... O YouTuber encontra uma formulinha de sucesso, mas ele nunca hum, foge hum. daquilo e começa... A, a transformar tá o YouTube, que era pra ser algo divertido, em simplesmente é. mais um trampo, é sabe? Eu, eu vejo muita gente refém de jogo. Então, o cara faz vídeo só de Minecraft, Fica de saco cheio não tem como fugir do Minecraft O mesmo porque acontece já, com Fortnite, Fortnite ele... Vai acontecer com Roblox, só de Minecraft. Free Fire E por aí vai, e nada contra Nada contra, até porque É melhor trabalhar com o YouTube do, do que com diversas outras áreas Mas você virar refém do canal É triste, e eu não acho que é o que está acontecendo com ele Porque ele tem uma, uma variedade Bem grande de jogos, então ele pode Cada hora estar tá jogando um jogo diferente E se divertindo e Enfim galera É isso que eu diria por este vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Quem tiver interesse em adquirir... Muito obrigado, BRQS Edu. Vamos lá. Bom, mas vocês puderam ver que o que a gente rolou aqui foi um aprendizado sobre o YouTube. Então, basicamente, ele explicou o motivo. O motivo dele ser consistente, engraçado e uma edição super editada com tudo que tem direito. Que é tipo mostarda de maionese, tá ligado? Então é isso, família. Espero que você tenha gostado. Até o próximo aí. Valeu. Um beijo a todos que gostam do Games Edu que vem no meu canal. E comenta aí fala, porra, tu é chato. Até mais. Let's see.